Estamos de volta ao vivo Tivemos um probleminha técnico Sim A gente está fazendo o um melhor posicionamento Aqui Nesse momento temos a presença Das autoridades A professora Rosa O doutor Marcelo Teixeira Estamos aguardando que A qualquer momento Vai começar a coletiva de imprensa Aqui no Santa Cecília Som um, 2 Verso 2 Marcos, bem? Agora sim Bom dia a todos vamos lá, começou Sejam bem-vindos mais uma vez à Universidade de Santa Cecília Para a nossa coletiva de imprensa Nesta manhã recebendo nadadores aqui da Unisanta Convocados para representar A seleção brasileira Em competições internacionais Então vamos começar aqui com o Mundial de Esportes Aquáticos, que acontece agora no mês de julho, na Coreia. Então, neste Mundial de Esportes Aquáticos, Pela onda, teremos a seleção brasileira, nadando a maratona aquática, nas provas de 5 km, 10 e 25 km, Ana Marcela Cunha. sala de palmas. Daí ela, não consigo essa apresentação, só não posso aplaudir porque as minhas mãos estão ocupadas. Também representando a seleção brasileira no Mundial de Esportes Aquáticos, Maratona Aquática, prova de 10 quilômetros. Vitor Polonese. Também conhecido como FOCA. 10 e 25 quilômetros e corrige aqui o espaço da torre. Vamos agora para o Mundial também de esportes aquáticos da Coreia. Mas na modalidade natação, representando a seleção brasileira, Léo de Deus. Câmeras para ele. Mais uma atleta da equipe da Luis Santa, no Mundial de Esportes da Coreia, André Calvelo. André Calvelo, seu primeiro Mundial, quarto lugar no Mundial Júnior. nas Jogos pan de Lima, marcados para o mês de agosto. Ana Marcela, que já vai estar no Mundial da Coreia em julho, em agosto vai para os pan-americanos nadar os 10 quilômetros e também nadar provas de piscina. Ana Marcela, então, no sul-americano, desculpa, pan-americano de Lima. E Gabi Roncato, que nós não tínhamos mencionado, vai estar também no pan-americano, agora em agosto, nadando provas de piscina. Salve de palmas. Também não precisa de apresentação. Fechando o pan-americano também com o Vitor Colonese na prova de 10 quilômetros certo? certíssimo falamos do mundial da Coreia, falamos do Pan-Americano e agora vamos para o mundial júnior, temos um representante aqui da equipe da Unisanta, que é Lucas Souza alô dona Lúcia, um beijo para você seu filho está bem representado A, o mundial júnior acontece em Budapeste desculpa não, é Budapeste, Budapeste, Budapeste Meu amigo, Budapeste é, Conosco também, Bíblia Santos Que fez o melhor tempo do mundo agora em 2019 Acabou de fazer esse melhor tempo 50 metros, borboleta E assumiu o, o topo Do ranking mundial Nesta modalidade A maior injustiça Que a CBDA cometeu é não levar esse cara Fechando a mesa Henrique Figueirinha Que acabou também de constar o visto é Henrique Figueirinha do Em março e Figueirinha Nossa mesa também é composta pelos técnicos Márcio Latuf e Gerson Pazian, Márcio que vai acompanhar também o Lucas Este vamos, é Márcio Latuf um dos melhores técnicos que o Brasil já tem hum. e terá merecia uma vaga na CBDA né gente? A Gerson vai com o Lucas o Júnior. e aí Se está Gerson vai, Pazian câmera 2 por ah. favor então vamos abrir Aqui é a oportunidade para que os nossos colegas possam fazer as perguntas. Por favor, identifique-se seu nome, nome do veículo e pode fazer a pergunta. começar Vamos. para o que interessa. Lembrando que estamos ao vivo, são 10, 11 horas. Bom dia a todos, ainda sou Pimino, canal Seus Esportes. Eu queria perguntar para a Ana é até postou no, no Instagram, se não me engano, a, a coisa da, depois de alguns dias, competições, a hora da volta para casa, como é que é dar essa reenergizada? E você falasse da disputa nos Estados Unidos, né, que você foi lá convidada pela participada seletiva americana e ganhou da, da Ashley Tuchel e da Harley Anderson. Como é que foi para ti essa experiência de chegar lá e estragar a festa da, da, da casa? Primeiramente, <risos> Bom dia a todos. Assim, é sempre bom estar voltando para a casa, estar aqui, depois é, de quase três semanas fora. Fiquei pelo menos duas semanas em casa, me envolvendo nos dias, é sempre bom. E no geral dessa, dessa viagem, como eu falei, né, de ter ido para os Estados Unidos, ter nadado as duas provas do Nacional deles, que sempre é muito forte. Você né, deixou para, para o campeonato de futebol também, então as meninas estavam assim a 100%. E para eles, além de ser selecionado Mundial, já era selecionado para o Pan-Americano, selecionado para a Universidade, selecionado para o Mundial de Jogos de praia Então, assim, tinham muita, muitas selecionadas na mesma competição. Né? Então, era uma pressão realmente muito forte e, decidia os próximos dois anos, nos é, americanos. E acho que eles se arrependeram um pouco <risos> de terem deixado tanto eu no é, feminino como o Gregório no masculino. E a gente terminou... O Gregório terminou ganhando as duas provas, eu ganhei uns dez. É, cheguei em segunda na de novo 5. Teve o teste, é muito bom, mas uh, a Ray Anderson foi a medalha de prata dos Jogos uh, Olímpicos de Londres. Então está podendo vencer sempre a medalha olímpica, eu é, acho que, que é uma sensação diferente, é sempre gostoso. E o mais importante foi sair de lá em direto uh, para Cheryl, quando eu escutei o Victor também. A gente pôde já dar a etapa de Copa do Mundo, a gente chegou aqui ontem e. Então o resultado é muito bom também, eu fiquei na segunda colocação, com uma batida de mão e eu sigo liderando o mundial eh, com 1.500 pontos e em segunda eh, tem três meninas empatadas com 1.150. Então, a gente está tá focado no mundo mundial, né? mas a gente com certeza está avisando também a volta do mundo. Ok, boa uh, Bom dia, gente. Eu sou Fabiano Roma, da Santa Cida TV. Minha pergunta vai para o treinador, Márcio Latufi. Márcio, é claro que deve ser um grande orgulho, né, esse time todo aí e tal. O que eu queria saber de você em que fase que estão os treinamentos? Quando você se reúne assim, com esse time para planejar competições tão importantes, como é que você planeja o treinamento? Como é que é daqui para frente? Com a palavra O Prado. <risos> Bom, a gente era uma, uma competição muito importante pra gente, que o Maria Link, que, que nos trouxe essa coletiva aqui com todos esses atletas aí, é, que a gente não tem do que falar do desempenho deles, né? E a gente fez uma retomada uma semaninha ali, mais de leve, e a gente fez uma retomada dos trabalhos, dos trabalhos, né? E agora estamos numa fase em que a gente está... Tentando fazer um pouquinho mais de volume para entrar no específico na semana que vem. Então, a, essa fase é uma fase mais dura, uma fase que estão trabalhando durante aí, vocês viram hoje na piscina, é, durante duas horas, duas horas e meia, mais o trabalho fora d'água, mais à tarde, mais uma hora e meia de trabalho também, para que a gente possa chegar nessas competições aí e acabar fazendo bonito não só para a Mui Santa, mas para o Brasil todo. Né? Bom dia. Gustavo, da Santa do Santa Portal. Vou perguntar para quem quiser responder. Nós estamos há pouco mais de um ano das Olimpíadas de Tóquio. É... Como está essa preparação? Como que, a partir de que momento desse ano Tóquio começa a ser a prioridade? Bom, só para entender, a, a seletiva brasileira para Tóquio, é abril de 2020, é uma só, não tem duas. E a seletiva para maratonas aquáticas é esse mundial agora. Então, a, a mais importante, seletiva de maratonas aquática, é, aquáticas, eu acho que é a mais difícil porque o atleta tem que chegar no mundial e está entre os 10 primeiros. Se calhar de um país não tiver dois é, nenhum atleta entre os 10 primeiros, ele tem mais uma chance na repescagem. Então, a, a Maratona Aquáticas é agora na Coreia e a natação é em abril de 2020. Mas já todos estão ligados. É, nesse momento que é importantíssimo você está é, numa seleção porque dentro dessa seleção que estão formando formadas é, tem algumas preparações que são importantíssimas são competições como o Maregosto que são três competições seguidas que a seleção brasileira estará indo e também a, o set e o Open da França que é uma outra competição que são competições importantíssimas para que o atleta verifique como está o seu estado até o campeonato mundial. A partir daí, do campeonato mundial, acho que a preparação já começa direto durante 12 meses aí. A gente afina é, em 12 meses que você pode estar dentro desse índice, só que no Brasil não adianta você chegar em dezembro e fazer o índice o melhor tempo é, possível e chegar em abril e não conseguir essa vaga, porque a vaga são o um, um índice ou dois sanadores por provas. O um índice, o atleta tem que fazer, e dois sanadores por provas. Se sim fizeram um o índice, o primeiro e o segundo que vão. Ok? Próxima pergunta. Bom dia a todos. Paulo, Glossoport.com, Segurança Digital. Minha pergunta vai para a Marcela. Você já está com seus 27 anos, ano que vem vai fazer 28. Né? Você chega assim um pouco pressionado pelo fato de toque 2020 poder ser a sua última chance de Olimpíada? Não, acho que. Eu não acho da minha idade. O é na foi a primeira com 33. Então acho que é, termina sendo uh, um, um jeito de você saber que você pode sim chegar, acho que, dependente da sua idade, é, eu com um o objetivo de convidado. Dependente se eu tenho 27, 28, ou eu tenho 2, 2024, se eu 36, 2028, eu acho que só os meus resultados, o meu desempenho que vai é, me dizer se a é hora de eu parar, se é hora de eu continuar, se eu vou ter essa, mais uma chance e mais duas outras so, Acho que só o tempo eu poder é, eu dizer isso assim. aqui. Será agora... Será agora a minha vez de perguntar? Bom dia a todos, Flávio Barbosa, nominatólico.net, Rádio Show Fortes. Minha pergunta é para o Léo Deus Léo, agora há pouco foi indeferida a eliminar o que você fez é, por causa daquela polêmica da convocação dos jogos pan-americanos. Então, gostaria de pedir uma explicação é, quais foram os motivos e o que você vai fazer depois. isso que você só vai nadar o Mundial. Primeiramente. Primeiramente. Bom dia, todo mundo, boa tarde. Bom dia. Né? Bom dia então, Fábio, eu acabei de, de receber essa notícia também que a liminar foi revogada e com razão. Mas ah, como assim com razão? É a gente para explicar para as pessoas leigas que, que não estão a par do assunto. É, hoje era o dia limite para a Confederação estar tá escrevendo. É, colocando os atletas que vão participar dos Jogos Pan-Americanos, ou seja é, o Brasil ele tinha ele tem 36 vagas para ser pra, pra comporem, para os atletas comporem a seleção brasileira dessas 36 18 são homens e 18 são mulheres como o presidente do STJP o doutor Chino, ele tinha dado o mandato de garantia para mim ele, te, ele tinha suspendido a convocação do atleta de, de dois atletas né? E, e isso deixava o Brasil apenas com 16 vagas e não 18 logo prejudicando a, confedera a, a confederação, o cob e toda, toda a delegação e o meu, intu meu intuito nunca foi prejudicar ou a seleção ou ninguém mas sim fazer jus o meu direito de estar tá sendo julgado de igual para igual num critério que a CBDA estipulou de desempate e ser julgado por aquilo que está escrito, que é o que está valendo. Então, eu acho que esse, essa revogação do mandado de garantia foi o mais acertado do doutor é, Quichino, para que o Brasil pudesse inscrever, sim, os 18 atletas da seleção, mas é, essa, essa entry list, que é a data que fecha o número de atletas, terminava hoje. Mas, é, nos critérios do Pan-Americano, a gente tem até dia 6 dos 6, ou seja, temos até dia 6 de junho para julgarmos, para decidirmos quem vai, vai ocupar a vaga que, que o Brasil já colocou, já inscreveu. Então, é, muitas pessoas né, revogaram, cara, foi a é coisa mais acertada que o doutor Michel fez, porque ele tá o time que o Brasil vá com os 18 atletas e mais uma vez, frisando o meu intuito em momento nenhum é prejudicar a seleção brasileira mas sim fazer juiz o meu direito, que foi o que a própria CBDA falou comigo, Léo se você acha que você está sendo injustiçado vá atrás dos seus direitos e assim, eu junto com o meu clube Unisanta a gente está fazendo isso e, e de acordo com o que está escrito de acordo com a justiça e totalmente Ligados no que está escrito, da forma com que a Confederação estipulou os critérios de convocação e de desempate comprou, comprou para compor os Jogos Pan-Americanos. Um abraço para o Fábio Cremonense. É obrigado. Mas... Próxima pergunta. É, ele ficou uhum. bonito. Mas qualquer coisa estaremos falando também. Oh, é Qual o pedido do eu também da pergunta do colega? por conta dessa eliminada. Ah, tanto Leonardo Santos e o também foram desconvocados. Você acha que isso pode criar uma racha já que os dois são esses se companheiros de, de seleção mundial? Então é Paulo né Então Paulo é... Primeiro eles não foram desconvocados, eles foram suspensos. Eles estão convocados, eles estão suspensos. E com essa revogação eles voltaram a compor a equipe onde eles estavam suspensos e agora a equipe está com os 16 atletas. Aí você fala... é 18, desculpa. Aí você me pergunta, será que cria uma racha entre os atletas? Eu, como fui presidente da comissão de atletas, eu sou o primeiro a estar tá defendendo os atletas e dizer assim, se você acha que você está sendo injustiçado na equação, você tem que buscar os seus direitos, que temos hoje o STJT a justiça desportiva. Então, se você acha que você está sendo injustiçado por uma convocação ou por qualquer outro motivo pela sua confederação você tem que ir atrás dos seus direitos doa a quem doer, magoa e a quem magoar por mais que eu me sinta muito triste por ser é, colegas de, de, de seleção o Léo é, é um amigo que eu tenho que estuda junto comigo a gente se vê quase todo dia está tendo que inserir los nesse contexto é, por uma causa que é do atleta Leonardo de Deus contra uma decisão tomada pela Confederação Brasileira você está tendo que envolver duas pessoas que não tem nada a ver nisso, mas você está fazendo jus ao seu direito e eu não estou fazendo nada do que a Confederação é, é, me, me mandou fazer vai atrás dos seus direitos se você não acha certo, vai lá e procura e foi então, o que eu segui ao pé da letra e é o que eu estou fazendo então se qualquer outro atleta que hoje, por mais que eu me coloque no, na pele deles, eu falo, eu ficaria chateado. Mas hoje, com os meus 28 anos de idade, meu bicampeonato pan-americano, duas Olimpíadas, finalista de mundial de piscina longa, eu chego e eu falo assim, poxa, eu já tenho discernimento de entender que isso não é nada pessoal, se eu estou fazendo juiz ao meu direito. Aí eu pergunto, Ana Marcela, se fosse com você, você fosse, não fosse convocada por um critério que não está escrito, ou melhor, não está é, é, elaborado com o que a CBDA está defendendo e eles te deixassem fora de disputar um tricampeonato pan-americano. Você tem uma competição que fez o seu nome e você acreditar, o seu clube acreditar, os seus advogados acreditarem lê o que está escrito e falar assim o direito é seu e não com outro atleta eu pergunto para qualquer um atleta que esteja aqui nessa bancada, o que, que vocês iam fazer? vocês iam deixar, ah, tudo bem a confederação é, é, decidiu isso eu vou acatar então, por mais que eu ganhe ou perca, o meu intuito eu quero mostrar que a confederação ela tem que entender que a gente não vai mais fazer o que ela impõe a gente tem os nossos direitos e a gente vai tá lá atrás dos nossos direitos, independente dela ela falar ah, isso é certo e isso é errado. Não, não é assim que funciona. Entendeu? Então, isso está servindo não só para buscar os meus direitos, mas como uma mensagem para todos os atletas na natação brasileira. Sim. sim. Obrigado. Próxima pergunta para o Nicolas. <risos> Nicolas, está com 39 <risos> anos, né? 38? Não precisa falar. <risos> Você tá? Não, na realidade, hoje eu sou o atleta mais velho, mais veterano da natação mundial, né, a conquistar a medalha em campeonatos de assim, nível, mundial, se financiar que nasceu, foi o resultado que eu tive agora, que foi o grande resultado da carreira. Eu acho que o que é mais difícil é estar com 39 anos nadando as provas da Ana Marcela. Isso daí é uma coisa que eu acho que, <risos> que por um bom tempo a gente não vai ver, no mundo isso. Ou de é. repente, né, quando é ela 39. É mas eu acho que eu, a, a, o trabalho de casa assim, eu faço, né? a tarefa e tudo mais, o único controle que eu não tenho é até quando o meu corpo vai, vai responder tudo que eu estou tentando, almejando nada mais rápido, a mental, é tolerar isso, né? e, e os desafios que eu tenho em mente, né? então eu fui campeão mundial, regressão mundial em 125, agora o objetivo é ser recordista mundial e campeão mundial na, na prova de 50 metros do evoluir para na longa. Isso eu digo para esse ano, né? então eu tenho algumas competições aí, nossa, como o enorme setball também, que eu fui, é, fui convidado a participar. É, todas as etapas da Copa do Mundo agora também fui convidado, então esse ano é um ano que eu ainda vou investir nessa prova e falar um pouquinho. Ano que vem, né, uma prova que, que não é olímpica, todo mundo me questiona isso. Então, eu, sentando com o meu treinador, a gente decidiu que a gente vai treinar também para o 50 livre para o ano que vem. Que é a prova, a prova original né, da minha carreira ao longo da minha vida, foi o 50 MS lá no Rio. Foi na primeira Olimpíada de 2008, eu nadei essa prova, em 2012 eu nadei 4% livre. E o objetivo é voltar para essa prova para 2020. Vamos um ver 40 anos eu consigo ter essa Aí Eu quero perguntar para o Vitor: o que, que eh, espera desse período de treinamento nos Estados Unidos? Vão ser 21 dias, né? Faltando. O que, que isso vai te beneficiar pensando nas, compet... nas próximas competições? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? e, Não vai ser meu primeiro treinamento em altitude, eu estive a primeira vez nos Estados Unidos. Eu, cá, eu. E, eu já fiz quatro vezes esse tipo então. de trabalho. E é um trabalho que a gente ganha bastante. Primeiro que são 21 dias lá focados em treinamento. Então, de manhã de tarde, de noite, treino, não tem outra atividade para fazer. É um trabalho que a gente acaba ganhando muito, porque a gente consegue focar exatamente naquilo. Né? Aqui tem a questão da, da faculdade, tem as atividades em casa. Né? Então, vai ser um período muito importante desses 21 dias nos Estados Unidos. E a gente está esperando a confirmação se isso realmente vai sair, né? A gente recebeu uma notícia agora nesses dias aí, que é, talvez não esteja certo ainda, né? E vamos aguardar a decisão da CBDA, mas é um, treino, um período de treino muito intenso lá e ganho muito bom. Eu já tive várias experiências muito positivas com esse tipo de trabalho. Novamente, eu vou perguntar. Minha pergunta agora é para a é, tenho reparado que você tem feito mais competições que a maioria de algumas nadadoras. E também se sabe que a natação brasileira, feminina, não está lá essas coisas como vimos no Troféu Brasil Maria Lente. Então, a pergunta é, se as, o Alex Pucciotti tem falado isso, competindo mais, se vê melhores resultados? Bom dia, Fábio, bom dia a todos. É, primeiramente, claro. Não é que a natação a mergulheira feminina a, a gente não pode generalizar, né? A gente está aqui na com a Ana Marcela e não tem nem o que falar dela. E assim, é lógico, se você tiver investimentos se mais atletas, mais atletas mulheres estiverem competindo com mulheres de fora, vai ter um resultado melhor, com certeza. E eu agradeço pela, pelas palavras e tô, tô treinando bastante enfim, com todo mundo para representar da melhor forma, então eu acho que sim, se a gente competir mais fora com as mulheres de fora, vai ser bem melhor, com certeza. E acho que é isso. Beleza. Muito bom, minha pergunta vai para o Lucas Fabeloma, da Santa Cecília TV. Lucas, você é o mais novo aí da mesa, quero saber se aumenta a responsabilidade ou se é espelho para você Tem uns caras como esses? Eu queria que você falasse um pouco também das duas competições que você tem pela frente agora. É, se não me engano, você está embacando dia 18, é isso? É, bom dia a todos. Bom, estar é, na mesa com esses caras aqui não é, não é coisa fácil não, viu? Me é, colar ali meu maior ídolo, assim. E sim, eu vou dia 18 para o Mundial Escolar, que vai ser no Rio de Janeiro esse ano. E as expectativas é são um boas, é comenta sem mestre livre. Vamos trazer essa verdade aí casa. E também tem o foco principal que é o Mundial Júnior, que vai ser na umbia. Estou muito ansioso para ver como vai ser essa nova geração aí da, da natação. E estou muito animado. Vamos receber a próxima pergunta. adorar Só liga o microfone, amigo. Adorar. Oi, adorar Não dá para um o talvez é, você ganhou uma categoria dos jogos da Santa também, né? Estamos aí em meio aos jogos. Além da natação, você também ganhou na praia. né? queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi que você começou a jogar tamboréu? Som. É, primeiramente, é uma honra estar aqui. É, gente pequeno, teu sonho estar tá nessa mesa. É... Eu ficava sentado ali olhando é, vários é, Vários nomes passando por aqui, Santana, Felipe, Nicolau, Ana, das Antigas e. vezes eu tinha tinha 14 anos e me convidava para sentar aqui, e... então é uma honra estar aqui. E esse negócio aí da praia, eu acho que o Márcio nem sabe. E, Natação, né? Eu entrei em na natação, com 14 anos que para competir. É... O Flávio Funes, que é comentarista aqui do, da Unisanta, me ensinou a jogar com é... desde pequeno. Então, o filho dele, que é o Felipe, faz o teste aqui também, é minha dupla desde pequeno na praia. E aí eu já tenho treino, acordei 5 da manhã para ir, ir na praia, né? E a gente fez o nosso papel, eu jogo, eu jogo bem até para quem é nadador. Eu fiz esse nadador aqui é tudo duro, não faz nada. E. Pô, é uma honra ganhar o Tom também. Vai ajudar. Ai, ai. Casa. Ai, ai. Bom, vamos lá. Minha pergunta agora é para Gerson, já que ele não respondeu nenhuma. Gerson, o time da Unisanta tem. É, tido colocações mais modestas nesse ano, que é comparado a 2017, mas haverá nas pratas da casa alguma expectativa, além dos do André, do Lucas, alguma expectativa de voltar ao top 3 de alguma competição nacional nos próximos anos? Bom dia. É, com certeza, né? a gente sempre busca um resultado melhor. É... A gente procura fazer o melhor na categoria de base e nem em cima também a gente continua trabalhando da melhor forma possível. A gente entra em todas as competições para ser o melhor. A gente não entra em competições para perder. E aí no dia da competição mesmo a gente vai saber qual é o resultado que vai acontecer. Mas a Santa sempre está em regra nas competições para ir pensando melhor e ser o melhor. Então... Com certeza aí já sempre todos estamos não, entre os melhores, há anos. Né? Então, com certeza o objetivo da oficina é sempre estar nessa lei. É sempre entre os melhores. Paulo? Bom, pelo que parece nenhuma pergunta mais. Acho que tanto, não, mento, tá? Minha é, pergunta vai para o Nézio. Você, no contexto do programa de saúde, você acabou disputando o Maria que também foi com as condições ideais da segunda etapa da Copa Eu queria saber como que você está seguindo agora, o que falta né, para você chegar ao seu 100%, se né? já está melhor, e suas condições. É, tipo, eu tive um pequeno problema de saúde, eu tenho um, saúde, eu tenho um que, com decisão, o Maria Nem, que por decisão técnica, a gente preferiu um o maior eu não tinha condições realmente de disputar o um meu melhor resultado e a gente fez um período de readaptação e já voltamos de forma de intensa os treinamentos é, certamente a gente não tá tá, foi ganhando a gente estava espelhando, né, quando a gente passou tá o objetivo de aulas mas eu acho Parou. que a gente está seguindo o caminho certo a gente mostrou algumas Beleza. vezes que o trabalho tem sido bem feito e a gente já voltou 100%, né, a gente está com carga treinamento, tanto dentro quanto fora d'água e a gente avaliou coisas muito positivas nessa etapa é, agora a gente vai continuar esse trabalho visando o Mundial e com certeza vamos ter outro grande, grande resultado lá Olá queria fazer uma pergunta para o é, nas Olimpíadas a Santa foi considerada é a, o clube né, do mundo é, referência em maratona aquática porque levou duas atletas é, o único que levou as atletas em maratona. Como é que você se sente integrante desse clube nessa modalidade? Bom dia, é, é um prazer estar aqui, né? É, eu curto bastante a experiência de treinar o Victor, né? Que é um cara mais velho, tem bastante experiência, me ensina bastante coisa no dia a dia. E eu tenho trabalhado bastante, né? Tenho evoluído. E espero estar em breve participando de Pedições a nível internacional e sempre proibindo. Afonso da LG Esportes, Pirinha, continuando você aí na roda. É, qual a experiência e a emoção de você conseguir o seu resultado brilhante? Seus passos para o futuro e você tem, pensa já em desafio para o ano que vem para Tóquio, alguma coisa ou não? É, vamos lá. Eu sei que está muito em cima do Mundial, é seletiva mas pelo menos é, você já pensa na Olimpíada a partir de quando? Né? Então, é uma coisa que a gente sempre sonha, né? Eu acredito que seja um pouco distante ainda, pela minha idade, o pessoal está um nível um tanto acima, mas sonho bastante com isso, é, tenho feito o meu máximo, né? E... Acredito que tive algumas competições boas esse ano O Sul-Americano de categoria fiz, Fui segundo na prova individual e primeiro no revezamento. No Além não nadei tão bem a prova de 5km Mas obtive um resultado bom até na piscina Então mostra que o trabalho que a gente está fazendo tem, tem dado um resultado positivo E, e da Olimpíada, né, tem o lance que o Márcio explicou Sobre a vaga, se algum do dos Abraço do parabéns para o Patrick. Companheiros, né, como o Vitor ou o Alain, conseguir a vaga, é, não tenho mais a, a oportunidade de disputar. Então, por um lado, eu torço né, para ele conseguir, e por outro lado, a gente também pensa no nosso, né? É isso aí. Então, se tiver a oportunidade, a gente vai, vai batalhar, né? Quem sabe. Vamos, é, peraí, não ligou ainda não novamente para o Figueirinha Figueirinha, visto o seu bom resultado no sul-americano, você acha que enfim, é, você pode ser um nome para a natação de águas abertas masculina brasileira voltar a ter os mesmos patamares de 2014 a 2015? Então, eu tenho progredido bem nos últimos anos, a maratona. Eu tenho feito uma, uma subida crescente, assim, né? Eu não melhorei do dia para noite. E, então, eu acredito que eu tenho uma base boa para continuar progredindo. Eu sei que ainda tenho, tenho que melhorar bastante algumas coisas. Tenho, tenho adversários bons, né? Mas eu acredito que... Um curto espaço de tempo, eu esteja ali brigando realmente com os, com os melhores do Brasil, os primeiros. Bom, pelo que parece, nenhuma pergunta. Agora vamos falar como, vamos... de uma forma muito rápida. Vamos ver o doutor Marcelo Teixeira. É... é emocionante como dirigente de uma instituição de ensino ver uma bancada como essa. Porque os resultados alcançados por uma instituição de ensino no Brasil e no mundo é uma referência que poucas fazem no Brasil. Uma pena. Porque se nós tivéssemos mais escolas que desde a base vocês notam aqui os pronunciamentos de muitos dos nossos ganadores, o orgulho deles terem iniciado nos nossos bancos escolares. E ao estudarem, se dedicarem ao esporte, poderem alcançar resultados tão expressivos a níveis nacional e internacional, é realmente para a santa um motivo de celebrar comemorar, por isso a gente cumprimenta a toda a comissão técnica, aqueles que estejam aqui presentes, estão também professores na nossa matéria, também membros das nossas equipes multidisciplinares, igualmente outros treinadores que estão também dando as orientações para os nossos atletas para conseguirem somar todos os esforços nesse planejamento, que é um planejamento de união, de forças, para que a gente consiga alcançar e continuar indo aos nossos objetivos. O Santa Cecília, há muito tempo, vem figurando entre os melhores, não clubes, mas entre as melhores entidades, sendo a melhor instituição de ensino do Brasil, em termos de resultado e de revelação, assim como estar entre o top 5, brigando entre os três melhores, quarto ou quinto, mas o fundamental é nós verificarmos esses atletas brigando individualmente, que é um esporte muito difícil, não é um esporte coletivo, é um esporte individual, que requer realmente muita dedicação, muito esforço ao vermos um atleta... quase com seus 40 anos... e ver outros tantos... com seus 16, 17, 18... e muitos outros aí na piscina... com seus 8, 9, 10 anos... que se espelham exatamente nesses meninos... nesses atletas... nesses nadadores... como muito bem disse o Lucas... como também comentou o Palvelo... que eles sonhavam um dia, ao estarem aqui, de poderem sentar nessa bancada. Tenho certeza que tantos outros que estão lá, veem esses resultados, a briga e a luta pelos direitos dos atletas, que de uma forma correta, de uma forma ética, séria, assim como a Unisanta está ao lado do Léo, estará ao lado de todos aqueles que... Estejam brigando por critérios técnicos e merecedores, nós estaremos, sem dúvida alguma, entre os melhores do Brasil e do mundo. E, aproveitando essa plateia selecionada, eu queria também uma saudação, uma referência especial ao nosso grande campeão, Carlos Varrenberg, aqui presente também atletas os brasileiros e também lutam por medalhas a nível internacional e finalizando também cumprimentando aos nossos pais aqui presentes que são os alicerces principais dos lares consequência dos nossos trabalhos eu desafiei nos jogos da Unisanta e mais recente, não foi nos jogos foi no torneio interno que levou o meu nome, eu desafiei o Lucas, né, pra fazer um tiro de 50 metros. Eu tô desafiando essa bancada também, né, mais A qualquer momento, a também fazer um tiro de 50, porque eu tive, tive que segurar um pouco, porque eu tava chegando, e eu segurando pro Lucas tentar chegar mais próximo, né. E por sinal... Nadei quase 50 metros por baixo d'água, né, mano? Só por baixo d'água para tentar ter competitividade com o Lucas. Então, desafio a qualquer um aí da plateia ou nessa bancada a fazer um tiro de 50 na nossa próxima competição interna. Parabéns a todos. Salve o Santa. Beleza. Vamos lá. É, desculpa, já estava todo mundo. <risos> Não, eu estou aqui. É, as palavras que o, o Dr. Marcelo Teixeira falou aqui para a gente, por mais que elas sejam, é, ele é o pai, o é nosso pai, ele é o pai da, da casa. E, mas tem muita, muita verdade, muita serenidade e muita emoção. E tudo que ele falou aqui, eu gostaria aqui de estar tá agradecendo porque eu já passei por vários clubes, várias entidades e eu vejo o carinho que o senhor carrega durante esses anos todos investindo nos esportes aquáticos e eu, como fui presidente da Comissão de Atletas não enxerguei instituição educacional nenhuma e em muitos clubes por onde eu, eu tive o, o, o prazer de acompanhar e de ver de perto a gente não vê o investimento, o comprometimento isso aqui que a gente está fazendo, um presidente da Unição da, da Uni Santa, Santa Cecília aqui com a gente, numa coletiva de imprensa com os atletas de natação, isso é muito difícil. Então eu me sinto é, agradecido, eu me sinto blindado e eu gostaria de agradecer não só em nome do Leonardo de Deus, mas em nome de todos os atletas. E deixo até um pedido para quem está gravando, para todos que estão aí. É, que o doutor Marcelo Teixeira sirva de exemplo porque é se vários né? outros empresários, presidentes tivessem a mesma conduta é, é, os mesmos ideais o esporte brasileiro, não só seu natação mas o esporte brasileiro em si estaria onde grandes, as grandes potências chegam os Estados Unidos, Canadá, Austrália então a gente tem potencial sim a gente só precisa de mais pessoas acreditando que eles que eles são, são capazes de, de fazer o, o esporte brasileiro evoluir. Então, eu queria agradecer aqui o Tomassano Teixeira, eu queria agradecer ao Missanta, à professora Rosa, ao Márcio, ao Gerson, a todo mundo, o é, é, mais importante de todos, o meu pai, a minha mãe, que foram quem, quem me deu a educação e quem me botou na trilha do, do esporte. Então, muito obrigado. Né? Vocês uma foto aqui à frente, por favor. Encerramos aqui esta live. Vamos tirar a foto oficial mais tarde. Estaremos falando sobre essa coletiva no Aquática.net Abraço.